Agora ele vai ter que ir pra bomba véio. Vai, se mata, se mata e vem aqui, vem Vai, vai, vai, se mata Vai, vai, vai, vai, vai. vai. Ah. yes ah. Yes, ah. porra ah. Caralho velho Yes! Yeah, yeah, yeah. Porra! Yeah, yeah. Meu Deus, que delícia! <risos> Lógico! Paula, puta que pariu! Primeira tentativa, velho! Primeira tentativa, velho! Nossa Deus, senhora! O cara tem down! Vai, ó! Mano, não. Ou, oh, na moral, só eu entrar, velho. Ah, não, mano. Ah, não. Meu ah, Deus, Eu Até agora, não é, tem jeito. Te te eu te odeio. O cara passou do meu lado, velho. E não me viu, eu tava. Oh, eu tava brisando ali numa parede, o cara passou reto. Tá aqui, tá aqui. Cozinha. Ah, eu errei as duas conclusões, né? Ah, pode que ir, pode tá ir, não é? Ih, ele me matou aqui, mentira. Filha da puta! <risos> <risos> <risos> <risos> que Que retardado, mano. Que Caralho, velho! Eu matei! Ah, Fabrício, tá de sacanagem, mano. Ô, eu, eu taquei tá samba tá pra mim matar ele, velho! Oxi! Ah, ele, <risos> tava com o ele, tinha, ele tinha tancado um tiro meu, ele tinha tancado um tiro meu. <risos> ele não tinha um tiro meu. Isso, Deus. <risos> meu Deus! Caralho, o corpo dele! Puta que pariu! Olha o corpo daqui! Meu Deus! <risos> tá esticado, pô! Meu Deus, até com os pipão aqui, cadê? Eu sou o Doug, você não é o ele. Do... O cara é que.. Nossa, ele errou é um golpe de você? Ah, ele não conseguiu! Ele não conseguiu! Ele não conseguiu. <risos> soco, ele te deu três socos! Olha isso, cara! Olha isso, velho! Meu Deus! Meu Deus, velho! Ah, Ele Deus, te deu três socos, velho! Meu Deus! Meu Deus. <risos> Porra! Ô Pega esse depois você pega essa, essa gravação em terceira pessoa, velho. Meu, Meu, Meu Deus do céu! Mano do céu! Pega em terceira pessoa, por favor, velho! Meu Deus do céu! Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Na casa, na casa, aí. Aê, enchei de stun. Ah, eu não consegui. A minha não deu, não deu a hitmark. Não, o que eu fiz? O <risos> que, que eu fiz? que eu Zoa, zoa, zoa, galera. Uh, poxa, Olha que eu vou ver. Tem cara aí preto. Tenho, tô deitado nele, meu pera Deus Peraí que eu vou zoar ele, peraí, eu, eu vou passar na frente dele vou ter, Ah, vou Ontem eu tem um prego. Ontem eu um pego Ah não, nossa Você <risos> tá de sacanagem mano, quem... Nossa mano Puta que pariu velho <risos> Tenho <risos> <risos> Caralho velho, foi muito foda essa Eu vi também velho O cara passou... Eu... <risos> Ai, velho. Ai, meu cara, Deus. Cara, cara, é igual bosta, velho. É, mano. <risos> que porcaria. Só uma coisa, velho. Presta aqui, <risos> mano. Você mostrou seu melhor jogador no mundo. Não, hashtag saudades, <risos> Vai, defusa, não. Ah, não. Pega! Não. Pega a bomba! Pega! não. Você é muito burro, mano! Puta que pariu, perdeu, mano! Perdeu. Ah. Não, Nossa, Leandro. No você é muito zé merda, velho. Você é muito, muito zé merda, velho. Eu vou mitar agora, velho. Então, bota aquela música de mitagem e frego. Vou levar esses três otários. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, música, música do Harry Potter é, é música de vantagem? Tá, que tá, tá, tá, é música do Harry Potter? Tá, tá, tá, tá. <risos> calma aí, deixa eu fazer uma classe de ninja. Calma aí, calma aí. Calma. Oh, fiz, eu fiz meu primeiro Cross of the Map, mano. Tô feliz. Cross off the map. Cross the map. Eu não sei como escreve, eu, eu até xinguei lá, não sei como. Cross the map. Não, eu, na moral, velho, para, não. Vamos, não... então vai, Hunted, vai, Hunted, então, todo mundo põe drop system. Demorou. Eu não tenho, demorou que eu não tenho drop system. Oh, yeah, baby. Drop system, olha o outro. Drop system. Cara, eu sei falar, velho, meu inglês é perfeito. <risos> DROP SISTERS DROP SISTERS <laughs> DROP What? SISTERS